Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre como selecionar modelos de regressão não-linear. Então a gente falou que para resolver o mesmo problema a gente pode testar diferentes modelos. E para a gente saber qual modelo que é melhor, nós vamos precisar aprender sobre avaliadores da qualidade do ajuste. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, né? E compartilhe os vídeos aí, ativa o sininho, que a gente ainda vai aprender muita coisa sobre regressão não-linear. Mas, iniciando aqui, né, o assunto, a gente tem vários avaliadores da qualidade do ajuste. O, um dos mais utilizados é o coeficiente de determinação, que seria né, esse R2 que a gente consegue obter. A gente consegue chegar no coeficiente de determinação fazendo a correlação entre os valores observados, e valores preditos ao quadrado, a gente consegue chegar nessa estimativa de coeficiente de determinação, ou então... Né? A gente faz a soma de quadrados da regressão dividido pela soma de quadrados total. Na última aula, a gente aprendeu como que a gente consegue fazer a análise de variância por meio da análise de variância chegar nessa soma de quadrados. Né? Então, para quem tem dúvida, assista aí a última aula. É... E quando a gente tem delineamento estatístico, a gente vai aprender como que fica a regressão não linear quando se tem delineamento estatístico. É, nós faríamos a soma de quadrado da regressão dividida pela soma de quadrado de tratamentos. É, então, o R2 ele representa a proporção da nossa variação total que ele é explicada pelo nosso modelo de regressão. Né? Então, quanto mais próximo de 1 ou mais próximo de 100, se a gente multiplicar esse valor por 100, melhor é a qualidade do nosso ajuste, Ok. É, então, esse R2 ele pode variar de 0 até 1, um, sendo que quanto mais próximo de 1, um, melhor a qualidade do ajuste. Quanto maior é o nosso número de parâmetros que a gente tem no nosso modelo, maior tende a ser a nossa soma de quadrados da regressão e, consequentemente, maior tende a ser o nosso R2. É, então, se nós utilizarmos o coeficiente de determinação como um critério para a gente selecionar modelos, a gente pode ter uma tendência aí a escolher modelos mais complexos, com mais parâmetros, modelos hiperparametrizados. E isso não é legal, a gente sempre quer escolher modelos parcimoniosos, que são modelos que conseguem explicar bem aquele nosso fenômeno de interesse, e que ainda tenha o um menor número aí de parâmetros possível. É, então esse R2 ele não é muito indicado para a gente selecionar modelos, né, já que ele tende a levar a gente a selecionar modelos mais complexos. Diante disso, há uma correção que é feita no coeficiente de determinação, que é o que a gente chama de coeficiente de determinação ajustado, o qual leva em consideração o seu estimador o tamanho amostral, que seria esse N e esse P, que é o nosso número de Parâmetros. né? Então o R2 ajustado já passa a ser uma solução legal para a gente selecionar entre modelos. É, isso comparado com o R2. Mas existem várias outras medidas, vários outros avaliadores interessantes que podem ser utilizados, sendo que entre eles os principais é o AIC e o BIC. O AIC nada mais é que o critério de formatividade de arcaic, né? A gente consegue obter ele por esse estimador, é, onde a gente utiliza o meta-máximo da semelhança. Esse estimador seria esse L, P é o nosso nome de parâmetros. E no caso do AIC e do BIC, diferente do R2, quanto menor é a nossa estimativa, melhor é o nosso modelo. Então, a R2, a gente espera valores altos, valores próximos de 1, né? ou se a gente multiplicar por 100, né? valores próximos de 100. No caso do AIC ou BIC, a gente quer valores menores possíveis. Né? É... Então, quanto menor o valor de AIC, melhor né? é o nosso modelo. Então, ele está levando em consideração o nosso número de parâmetros. consequentemente, a gente vai a encontrar modelos mais parcimoniosos. Modelos que explicam bem aquele fenômeno que a gente quer modelar e ainda assim tem um número reduzido aí de parâmetros. Okay? É, outro avaliador muito utilizado é o AIC, que é o critério de formatividade bayesiano, é o mesmo raciocínio do AIC, sendo que quanto menor é a sua estimativa, melhor é a qualidade do nosso ajuste. É, o AIC, eu vejo ele sendo mais frequentemente utilizado né, é, nas publicações científicas, mas existem vários trabalhos com simulação que mostram que o BIC ele tende a nos conduzir a melhores acertos na escolha do melhor modelo. Né. Então, o BIC, a gente tem aí alguns artigos que falam que ele é bem mais interessante de ser utilizado, Embora na maioria dos artigos a gente vê mais frequentemente o A e C. É, então esses aqui são critérios né, que a gente pode utilizar para selecionar o um melhor modelo. É muito importante a gente lembrar que existem casos onde um determinado critério fala que o um modelo é melhor e outro fala que o outro modelo é melhor. Né? Um fala que é o um modelo A, o outro fala que é o um modelo B, por exemplo. É, então, nem sempre haverá coincidência entre esses critérios. Nesse caso, é legal ao invés de a gente apresentar todos os avaliadores, apresentar apenas um, né? ou apresentar apenas o IC, ou apresentar apenas o BIC. Sendo que o R2 é sempre legal a gente apresentar, não como uma forma de nós selecionarmos melhores modelos, né? por conta da, daquilo que a gente falou anteriormente, mas pelo fato né, de ele mostrar para a gente como está essa qualidade do ajuste. Né? A gente lembra que se o nosso R2, por exemplo, vamos supor que ele é de 0.9, isso quer dizer que 90% da variação da nossa variável resposta é explicada por meio da nossa variável explicativa considerando o modelo ajustado. Né? Então o R2, embora ele não é interessante de ser utilizado para comparação de modelos, ele ainda assim tem uma interpretação aí né, do nosso fenômeno, interpretação biológica, interpretação do nosso modelo, muito interessante. É, só para a gente verificar, então, como que isso fica aqui dentro do R, é, tem uma rotina, essa rotina ela está né, aí no GitHub, o link está aqui na descrição do vídeo, onde está junto com esse arquivo os dados médicos que a gente utilizou também na última aula. É, dentro dessa rotina, nós temos aqui o primeiro comando, que é o qual a gente vai instalar o pacote. Neste exato momento, ele ainda não está disponível na plataforma do RCAN, então essa funçãozinha aqui não vai dar certo. Mas, então, faz o seguinte, se você tentou executar essa linha de comando e não deu certo, então, vou instalar ele aqui a partir do GitHub. Né? Então, vou dar aqui um Ctrl Enter, aqui um Ctrl Enter, né? e ele vai instalar, como a gente está vendo, esse pacote. É, mas lembrando né, que pode ser que nesse momento onde vocês estão assistindo essa videoaula, esse primeiro comando aqui dê certo. Né? E dando certo, vocês priorizam ele, que sempre as atualizações vão estar na plataforma do ecrã. Geralmente eu não atualizo né, aqui dentro do GitHub. Então vocês conseguem ver que a instalação está sendo feita. Né? Aqui tem as linhas de comando que a gente vai utilizar. Primeiro nós vamos apagar a memória do R. Depois de instalar o pacote, nós vamos ativar o pacote. É, eu vim aqui, copiei o um endereço onde eu colei esses arquivos, não, onde tem os nossos dados aqui de exemplo. Então, copiando esse endereço e colando aqui a 7 tomando cuidado de verter as barras de direção, a gente consegue indicar para o R qual que é a nossa pasta de trabalho, a pasta onde está esse arquivo chamado dadosmed.txt. Essa linha de comando aqui é para nós ativar, ou melhor, para nós abrirmos o nosso conjunto de dados aqui dentro do R. Então a gente tem aqui né, dias e altura. É... E aqui nós estamos usando os mesmos comandos né, que a gente aprendeu na última aula no sentido de nós ajustarmos o um modelo de regressão. Então tem aqui esse modelo 1, né? É... Aqui tem os nossos chutes iniciais, a gente coloca ele aqui numa forma de list. Esse chute a gente está carregando ele aqui dentro né, desse start, então essa função aqui ela vai nos retornar né, várias informações importantes como a nossa análise de variança, significância dos coeficientes de regressão, que é um critério que a gente pode utilizar também para a seleção de modelos, é né? sempre legal utilizar modelos onde todos os coeficientes são significativos, aqui a gente está vendo que esse coeficiente B não foi significativo. E aqui é o R2, R2 ajustado a IC e BC, que a gente viu lá nos slides. Aqui a gente consegue ver os gráficos né, com diferentes formatos. É, Para quem quiser ver isso daqui, explicando sobre essas funções de forma mais detalhada, assista a última aula né, que a gente explicou direitinho. Aqui tem um outro modelo, que é o modelo 7, que é o modelo logístico. Né? Então é um modelo que está aqui na memória do R, tem que o chute inicial. A gente também conseguiu ajustar esse modelo. Né? Aqui o gráfico dele. É, coloquei aqui mais dois modelos né, que a gente não viu lá na última aula. Coloquei aqui o modelo Pompass, que seria o modelo 6. Aqui tem né, a, o gráfico e também coloquei aqui o modelo 4. Né? Então a gente ajustou quatro modelos de regressão. E qual desses quatro que a gente vai escolher? A gente vai utilizar essa função aqui, é, que ela compara os modelos de regressão. É, e como que a gente faz? Basta nós colocarmos dentro dessa funçãozinha uma lista, contendo todos os modelos que a gente ajustou com essa função aqui. Né? Então, eu coloquei aqui ó, ajuste 1, um, ajuste 2, ajuste 3, ajuste 4, que foi o nome das nossas, dos nossos modelos. E após executar essa linha de comando e essa outra aqui, a gente chega nesses resultados, onde nós conseguimos ver é, os nossos quatro modelos testados, o nosso coeficiente de determinação, nosso coeficiente de determinação ajustado a ICBC. E além disso, ele vai falar para a gente qual que for o melhor modelo. Né? Se a gente considerar o R2, a gente falou que ele é muito legal considerar ele, ele falou com o modelo 2, né? de fato ele apresentou o maior R2, o modelo 2 apresentou aqui o maior R2 ajustado, o melhor modelo de acordo com A IC, né? foi esse modelo 2 também, com menor valor de A e com menor valor de PIC. Então aqui coincidiu, né? na maioria das vezes coincide aí é, entre os modelos testados aquele que dá o melhor resultado, mas nem sempre isso acontece, tudo bem? É, então é isso pessoal, essa aula a gente aprendeu como que a gente compara os nossos modelos e seleciona o melhor modelo baseando-se aqui nas significâncias, do, ou melhor, baseando-se aqui nos nossos é, valores né, de R2 ajustado, AIC ou BIC, tudo bem? É... Continua assistindo aí as próximas aulas, a gente vai ver muita coisa legal, a gente vai ver como que fica a reversão não linear, no caso onde a gente tem delineamento estatístico, quando experimenta em DIC ou em DBC, isso é algo muito importante também, ok? É, então é isso aí pessoal, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e até a próxima aula.